Linda, bem-vinda de volta, maravilhosa. Obrigada, é um prazer mesmo estar aqui. A gente que agradece Sam muito, ela veio dar o apoio, a gente vai dar a sequência dos símbolos, né? a gente vai passar mais dois símbolos, e hoje a gente vai fazer uma homenagem, além das explicações né? de, de autoconhecimento, de reflexão de quem nós somos, a gente vai fazer uma homenagem a todas as pessoas que oh, têm... Que têm... <risos> a filha todo dia. É, né, filha, é assim mesmo. A gente vai fazer uma homenagem para todas as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, seja de depressão, tristeza, e nós vamos fazer um exercício rápido, junto com a ancoragem desses símbolos da energia reiki, que você pode fazer sozinha na sua casa, você pode pedir ajuda para os seus mentores também, porque, às vezes, nessa a pessoa ainda não acredita tanto nela. Então, ela mais acredita pedindo ajuda a qualquer coisa que ela acredite. Então, tudo bem, tá, gente? Se for um, é, uma via de crença que vocês queiram, tá tudo certo. A gente tá aqui só para poder ajudar. Então, vamos deixar rolar, vão vir muitas coisas além dos próprios símbolos. Então, a gente começa, só para vocês verem que é muito mais profundo a gente estava falando sobre a energia reiki nessa é, exatamente é uma energia como a Alisa falou no outro vídeo uma energia que a gente já conhece há mais tempo né? mesmo em lugares que as pessoas não conhecem essa ferramenta mais recente reiki é uma ferramenta mais antiga então todo mundo já ouviu falar é, muita gente já se conectou já fez o curso, já viu os símbolos e muitas pessoas até deixaram de usar, né, porque uhum. acabou vindo outra coisa e tudo bem, é isso mesmo. Não uhum. está realmente com tanta frequência, mas é, é ter o acesso, porque realmente é, são, são ferramentas que vieram pra gente presente para pra humanidade. Isso, né? isso é, exato. A acessar, acessar o nosso poder, acessar o nosso poder de autocura, mas a gente, como a Marisa falou. Às vezes a gente não confia. E, e conecta, é, e é poder, isso. Né? Ô, Sam, posso te pedir só um favor? Eu não sei se o seu microfone está para trás. Ele está raspando em alguma coisa. Vamos ver onde é. Que é. ele está fazendo o. Um só para é ficar mais cabelo, incrível. Ah lá, pronto. Pronto. pronto. É, pronto. eu acho que é aí ó. Deixar ele para frente. Pronto. Aí ó. Pronto. Ai, obrigada. Obrigada, nada, aí arrasou. né, que aí fica, não, mas tudo bem, o meu também bate aqui, mas tá tudo certo. É, é isso. É, às vezes a gente estuda, estuda, estuda, estuda um monte de coisa e, e não confia, né? Assim, não, não confia em nada, é, é lá dentro. Não adianta eu trazer uma chave para você e falar, oh, isso aqui vai mudar tua vida. E aí a pessoa, ah, aí fica só olhando a chave, ah. Ai, ah, mas não sei, por é tão difícil? Gente, não é o caminho, né? É o caminho você começar a acreditar. É, e não só nos símbolos, por assim dizer, ao menos em você. Porque tem muitas formas, né, da gente sair dessa... São infinitos caminhos, como a gente sempre fala, acreditando numa pedra que seja, sei lá, num meu poderoso óculos que eu coloco, eu me sinto bem. Sei lá, qualquer coisa, numa echarpe. Eu estou dando exemplos bobos uh, do quanto é poderoso naquilo que você acredita, seja num santinho, no santo Antônio. né? Muita gente põe uma fé que aquilo transpõe de uma maneira, mas uma coisa eu falo para vocês. Ontem, antes da gente é, conversar, é até legal quando tem alguém aqui, porque aí vem reflexões, começa a ver tanta intuição gostosa, e aí dá pano para manga, né? O assunto. É. Ontem eu estava numa reflexão, eu até acho que postei no Instagram, tenho certeza, postei, que apareceu o Arcanjo Gabriel e o mentor de quarta dimensão que está comigo agora, que o nome dele é Jacques Dupré. E aí eles, tavam, eles começaram a falar comigo, e foi me integrando, me integrando, de repente, eu não era só eu, eu era também o Gabriel, eu era o Jaque, eu era Samanda, eu era a Maria, eu era a Fonte, eu era a Sandra, eu era minha filha, eu era meu marido, eu era todo mundo. Falei, nossa, eu sou todo mundo? E eles falaram, é! sim. caramba, que loucura é essa? Eles falaram, não tem nada separado. Vocês que separaram. Eu falei, então até essa questão da crença é assim? É dessa forma? Porque se eu só acredito naquilo, então eu reparto o acreditar. O meu acreditar só fica resumido na pedra, né? Ou numa pessoa, ou num guru, <risos> ou em alguém. Mas o que eu entendi é que toda essa capacidade que a gente busca fora, seja até num diploma, né? Na verdade, sempre esteve dentro de mim. Porque eu sou tudo isso, você é tudo isso, nós somos um só. Quando amigas minhas compartilham, nossa, eu senti você, foi maravilhoso, estávamos juntas. As pessoas que são meus fractais, que eu tenho certeza. Eu, mas você sabe que a gente é fractal. Por que que você está impressionada com isso? Ai, mãe Eu falei, é, mas a gente é, igual, a, gente é a mesma pessoa. Caramba! Você sabe já de, ah, mas eu não entendo, eu me vejo como separado. Visão humana. Quando você olhar o outro com o mesmo respeito que você tem a si, porque o outro é você, faz parte dessa família imensa, vai falando humanamente, aí você entende o que é viver. Aí você entende verdadeiramente quem é você, tá? Só para dar uma quebrada e trazer uma, uma metáfora mais abstrata aqui para vocês refletirem, tá? Mas vamos aos símbolos que eu vou compartilhar aqui para a gente conversar. Cadê aqui? Cadê o share? Aí, pronto. Então, no primeiro vídeo a gente falou do Chocoray, que muita gente fala que repetindo três vezes ecoa melhor, mas como eu falei, sinceramente, você pode falar uma única vez com toda a força do teu coração, você vai ter a resposta o segundo símbolo é o Seiriki, que ele vai no seu corpo emocional, tá? Dores, sensações emocionais. E agora a gente vai falar do Ronchazhonen, que é esse aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. Sam, quer comentar um pouquinho sobre o Ronchazhonen? É, o Ronchazhonen, ele é um símbolo que ele costuma ser dito que é para usar a distância, né? ele foi trazido para ser trabalhado à distância. Mas hoje a gente já entendeu, porque eu entendo assim, que essa, a, quando chega a ferramenta para gente, é para atender aquele nível em que nós estamos. Uhum. né Então, nós não estávamos acostumados com isso, a gente não sabia o que, que era energia e muito menos que poderia ser feita à distância. Isso. era só a questão, do poder da intenção. Então, nós recebemos esse símbolo com essa, essa, essa ideia de abrir para que você possa trabalhar na pessoa que está na casa dela, é, enfim, pessoas familiares, com o seu animalzinho, e você se conecta com ele. Além disso, né, ele vai fazer é, uma conexão maior sem se se pegar nessa questão do que é passado, presente futuro, que a gente hoje em dia sabe também que, não existe né? assim, o tempo. Nós estamos no todo do tempo. Mas, é, ainda assim, a gente precisa é, ir lá, às vezes, no, numa conexão com o passado, que é, faz parte do que nós somos. Mas, linearmente, a gente entende assim. E esse símbolo vai nos ajudar a ir lá, nesse lugar, de repente, do passado, numa infância, num momento de uma, de uma dor que a gente ainda não curou. O às vezes nem sabe, nem tem registro que tem lá. Tem é, nem consciência não tem, que tem. Né? Não tem nem consciência, exatamente. Não tem consciência que tá lá. Você sofreu alguma coisa. E aí a gente, quando ativa esse símbolo, faz essa cura. A gente faz uhum. esse resgate né, dessa situação. Ela vem pra gente, juntando, usando com os outros símbolos também, que vão tanto o curei quanto o Senkii que trabalham na cura física e emocional, e vai ajudar a trabalhar essas emoções, fazer essa limpeza, né? Na verdade, ela vai esse símbolo que eles falam, eles falam que é da mente consciente. Isso. Né? O físico, o emocional e a mente. Então, a, gente, a nossa mente vai ser trabalhada para também ajudar nessa limpeza. Você vai levando a clareza. É, naqueles aspectos de dor do passado, seja dessa existência e de outras, né? Ele dá uma uma pincelada no seu registro akáshico, mesmo que você não tenha consciência. Tem uma curiosidade que eles falam que se você quiser só meditar, como um bom né? Você pode só verbalizar, vocês não precisam, né? Tem gente que fica horas tentando desenhar ali, que no começo parece ser complexo, mas... Uma coisa que eu falo, que eu fiz, né? Que minha mente ficava falando, ah, isso é difícil. Falo, não, isso é fácil, eu sou capaz. E aí, em duas horas, ah, eu aprendi. Você <risos> rapidinho ali. Porque nós somos capazes, né? É só querer. E aí, de tanto fazer e lembrar, tá ali na tua mente, né? Você não precisa ficar olhando um papel para lembrar. Mas eu falo só para trazer um pouquinho mais de força nessa coisa. Ah, são tantos elementos, é muita coisa para mim. Não é. Tudo isso já está dentro de você. Se você quiser é, saber de alguma curiosidade, do porquê de determinada dor, porque as pessoas são muito questionadoras, né, Sam? Querem porque querem saber e acham que isso vai solucionar. Eu respeito muito. Se você ancorar o Honcha Zerchanin, ficar um tempinho pensando nele, na meditação, ancorando em cada chakra, do jeito que a gente falou nos outros vídeos... Vem muita clareza, podem vir imagens, pode vir sensações, pode vir gosto, cheiro de alguma coisa que você tenha permissão de saber do porquê, tá bom? Isso é só um toque, eu li né, junto com a mestra que me iniciou, mas depois eu testei e era verdade, mas aí eu parei de gastar energia com ou saber, porque é como eu sempre falo, a alma já sabe, então eu prefiro solucionar do que buscar humanamente um saber que eu já sei, né? Eu acho uma perda de tempo, mas cada um faz do jeito que acha certo, né, é, eu acho bonito porque ao invés de só querer saber, de repente, quando vem pra gente, às vezes não vem naquele momento, às vezes em um outro momento, você tem um insight assim, eu tô banho, aí, nossa, percebi, entendi, é. É, você, você pode... Intencionar liberar aquilo com bastante leveza. Você, porque tem gente que quer saber também, mas fica só no saber. Aí agora Sim, né? eu sei, e aí começa a colocar culpa naquilo que sabe, mas não resolveu. É. Então o importante é resolver é né? liberar aquilo, é soltar, é liberar para que você fique, para você passe adiante, é. né? fica tá na. na... É, é que fica na camada egóica do saber já fiz isso, já sei disso ah, já sei de tudo né? agora é passar esse saber essas informações para o teu corpo tá? trazer efetividade né? e quer comentar um pouquinho do Sam? É, o Daikomyo ele é um símbolo que foi trazido para potencializar né, a energia, porque ele potencializa e ele faz a, a alma, né? então você vê que é uma um conjunto de símbolos que trabalham os é, nossos aspectos, né? físico, emocional, mental e a nossa alma, e ela vai é, equilibrar, vai unir esse nosso ser maior. Isso. Então você pode usar junto com os outros símbolos para trazer essa. É como então, realmente uma, um catalisador. Exatamente, como se fosse uma escada, sabe? Sim. Você vai sobe um degrau, o prate, o fica um tempinho Sim. ali, depois se reque, se reque, se reque. Não chazé chonê, não chazé chonê, não chazé chonê. Daí comi, daí comi. A gente vai ensinar vocês, tá? Nesse vídeo ainda a gente vai ensinar uma aplicação que você pode fazer hoje. A gente vai fazer uma homenagem específica, mas vocês podem para qualquer coisa. Ah, posso usar o símbolo separado? Pode, não tem problema. Mas vai ser diferente, vai ser uma você vai fazer uma meditação, né? Para te levar nesse lugar. Para fazer a ancoragem de envio, eles solicitam a sequência, né? Dos símbolos que aí vai se tornando cada vez mais gradativo, mais catalisado, né, mais expansivo para o seu ser, tá? Mas dá para usar um sim. Nas meditações você pode super ficar um tempinho ali, visualizando, tá sentindo, trazendo, mas a ancoragem ela fica mais, uh, mais uh, intensa, com se você colocar os quatro de uma vez, como a gente colocou aqui, tá bom? <risos> a gente vai deixar na tela direto para vocês terem tempo de dar um print, é o de tentar escrever aí, tá bom? <risos> Mas é só visualizar na mente que já ajuda muito, não é, Sandra? É, exatamente. Como eu ia falar, você só... Você pode, inclusive, se você já mentalizou, você pode fechar os olhos e imaginar esses símbolos é, se você não tem, é, porque às vezes a gente está meio é, relaxado demais, ali tranquilo, e, não, e só traz o símbolo, é uma energia muito inteligente, ela vai saber exatamente onde tem que agir no seu corpo, nas suas emoções, então você pode realmente intencionar nos chakras, ou simplesmente imagina no seu corpo, né? Você está sentindo alguma coisa, você pode imaginar naquela região onde você está sentindo. Não tem realmente uma regra específica para dizer funciona mais ou funciona menos. É sempre a sua intenção, né? sempre o foco é a sua intenção. Porque, Maravilha. Né, focando, é com a sua intenção de estar recebendo aqui com a maior intensidade que você puder. Lindo. É isso que Lindo. Então, quer fazer o um exercício agora, para depois a gente conversar sobre outros pontos do livro da Carta de Cristo? Vamos? O que, que você acha? Vamos lá? Vamos. É, então, eu vou convidar vocês agora a. Simplesmente prestarem atenção nessas afirmações. Nessa afirmação. Nós vamos fazer uma conexão com esses símbolos. E vocês podem ouvir depois. Ou simplesmente mentalizar. Para se conectar com cada símbolo um pouquinho. Cada um. E trazer essa energia. Vocês podem fazer isso tanto para vocês. Quando, é, de repente, pensando em alguém. Alguém te pediu um auxílio. Que você quer contribuir ou a animalzinho, ou seu filho, ou a família, um amigo, pode fazer exatamente da mesma forma, né? intencionando para o outro também, tá bom? E ele vai receber, é claro, é, conforme o seu seu superior, conforme o seu livre-arbítrio, você pode inclusive pedir, né, que, que seja para benefício de todos, liberando conforme o livre-arbítrio de cada um. Então vamos lá, eu convido vocês a se colocarem Presentes aqui, conectados nesse momento, eu me conecto com a energia rei, certo certa de que será direcionada de forma inteligente em todo o meu ser, para que ocorra o equilíbrio e o alinhamento. Eu ativo o choco rei, choco rei, choco rei, atraindo a energia cósmica e divina, aumentando o meu poder de autofúra, o coeficiente de luz de meu corpo e minhas células. Visualizem Agora o te acorrei. Eu ativo sei Seliki, sei seliki, seliki, seliki, selando a união com o eu humano e a divindade, intensificando o equilíbrio curativo das minhas emoções, promovendo o purificação e proteção, trazendo as mudanças necessárias para me liberar dos meus medos, angústias, traumas e mágoas. Visualizem o sentir. Eu ativo Roncha de Shonen, Roncha de Shonen, Roncha de Shonen me liberando da conexão entre o presente, passado e o futuro, acessando meus registros acáspicos, curando acessos antigos dessas de outras vidas, trabalhando minha mente consciente, me liberando das velhas emoções, reprogramando minhas criações conscientes, me escolhendo viver uma nova realidade a partir disso. Visualizem-me ronchas e chanem, Eu ativo o Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo, potencializando a cura, equilibrando todo o meu ser, unificando todo o ser que eu sou. Visualize o Daikomyo. E agora, vibrando nessa energia, nesse símbolo, nós vamos intencionar, direcionar, com toda a nossa intenção, para todas as pessoas, foquem nas mães. Todas as mães, na sua mãe, na mãe que você é, nas mães da sua família, nas mães de suas amigas, todas as mães de planeta, Todas as pessoas que sofrem de depressão, tristezas, algumas escolhas que foram feitas conscientes ou inconscientemente que hoje as colocam nessa situação, que elas possam receber a energia desse símbolo, a energia do rei que sejam trabalhadas suas emoções seu corpo sua mente sua alma para que elas possam refazer um novo caminho escolhendo a alegria a alegria a vida plena, todas as mães desse planeta. vamos incluir aqui os pais que recebam também nesse dia que auxiliem no caminho da jornada de todos nós do pai que céu. é Pais da sua família, pais seus amigos, os pais desse planeta que juntos possam receber desse perigo, desses símbolos da luz. das novas escolhas que todos possam saber que é possível fazer novas escolhas viver uma vida mais leve aumentando o seu coeficiente de luz Cada cena. Yeah. Yeah. Nós agradecemos muito tamanha concentração e invocação daquilo que há muito tempo foi apresentado de forma tão amorosa e em tão pouco tempo espalhado para que a humanidade pudesse dar o primeiro grande passo do despertar a vinda da energia reiki nada mais foi do que uma mera lembrança. Vocês sentem sede, mas vocês são a própria água. Como a própria água pode sentir sede? Vocês entendem o que nós estamos querendo dizer. Vocês são toda esta movimentação cósmica da qual... Procuram um tanto insistentemente, seja com vontades de realizar voltas ao mundo, ou seja de alguns que querem escavar para compreender o núcleo da terra. Claro que as explorações são necessárias, mas a exploração que você procura fora no mundo, ela sempre esteve pulsando como uma verdadeira cachoeira no seu ser. Eu estou aqui e represento toda a egrégora que vocês chamam de reiki. Muitos me chamam de sunate, outros me chamam de mikau sui, não importa. O Ninguém que importa bateu? é que o trabalho está feito, está concluído e esta é uma grande etapa. Ninguém... Porque isto que vocês estão apresentando agora, aqui, é só o começo. É só o começo, é só o começo. E agora vocês precisam apenas começar a olhar para dentro e prestar atenção que existe muito mais. Que existe muito mais. É a energia regenerativa. O rei que veio mostrar. A força da energia cósmica universal que já habita em vocês. E agora uma nova codificação está vindo. E vocês precisam começar a aprender a deixar com que o corpo perceba esta nova reprogramação do que vocês sempre foram. Porque tudo que foi tirado antes de vocês por mau uso está voltando. Então nós criamos uma sequência de códigos para que vocês fossem se acostumando com a ideia. E vocês podem simplesmente dizer que se acomodam de uma outra forma porque estão em um tempo diferente do qual criaram. E tudo bem, amados e amadas, mas agora... Vocês precisam apenas se certificar, de permitir com que essas codificações façam o alinhamento devido de tempo em tempo. Porque a linha de progresso é a mesma para todos, independente do caminho que se escolha, independente do livro que se escolha, independente da profissão que se escolha ou do personagem, sendo um pouco rude ou não, não importa. O que vai importar é você permitir com que a sequência da codificação que a própria Gaia está emitindo em vocês. E aqui está a verdadeira importância do primeiro passo que foi o nome dado por nós: Reiki. Mas apenas um nome, como dito, em outro momento. Eu agradeço imensamente por vocês duas disponibilizarem seus tempos, Sandra você consegue me sentir perto de você, somos em muito, em muitos olhando em círculos, apreciando e agradecendo porque vocês trabalham apenas pelo bem da humanidade e a vontade que vem do coração consigo ver o merkaba ativado das duas estamos aqui lembrando a todos muito obrigada por isso obrigada Sandra foi muito lindo muito lindo de verdade é... desculpem o barulho acho que no meio da comunicação minha filha, meu marido, ele perguntando ele não entendeu o que eu tava gravando e eu não tava nem mim né? Sandra, tá tudo bem? Muito. Eu vi um monte de japonês, eu vi um monte de chinês, eu vi um monte, nossa, um monte de japinha fofa. Que ah, lirinha, assim. Eu só senti uma energia. Coisa, coisa mais fofa, linda e ele, E que lindo isso dessa explicação. Eu sentia que era isso, mas é legal efetivar de quem lá atrás trouxe, né? O primeiro passo das codificações para o corpo humano ir se habituando, foi um preparo, uma abertura, né, para poder depois é, fazer com que a gente estivesse um pouco mais pronto para o que está vindo agora, porque não tá brincadeira, né? Faz sentido para você isso também, Zé? É muito sentido. E eu acho que faz assim, mais sentido, porque a gente muita gente começou com reiki, né, e veio trazendo, porque... É, essa coisa da, da cura, da imposição de mãos, era muito mal visto, né, Maria Era, então, muito. O reiki foi a primeira coisa, assim, aceita. Uhum. As pessoas falam é, pra, do reiki hoje, ainda pedem atendimento de reiki com muito carinho. É. Então, assim, é, realmente foi um presente para a humanidade. Eu vejo isso. Cool, né? para uma abertura, uma uhum. beleza. Desses poderes que nós vamos acessar. Porque nós falamos de cristais, falando do que a gente pode usar no início. Vai chegar um dia que a gente vai já tão, vai ser tão isso, como você já chegou nessa fase de, de muitas coisas, mas não ser tão isso que a gente não mais precisa lembrar, de falar, de ver, de ativar. É, Energia somos nós. Mas a gente não precisa segurar, a gente não precisa colocar. É. A gente precisa desenhar, alinhar e falar, mas isso é um grande presente, porque é o sinal que a gente está caminhando, né, é tá avançando, é, é muito lindo, muito... todo o poder que nos foi é, tirado por uso, como eles falam, que inclusive até tá no livro Cartas de Cristo, que explica muito, é tá voltando aos poucos, então eles vão preparando, dando estrutura para que a gente não viva só na condição humana limitada e aí vai dando espaço, espaço, espaço e você vai entendendo que coisas que você acreditava antes não precisa mais crer, que você é livre e vai dando um passo a passo, inclusive, Queria complementar com um dos trechos do, do livro Cartas de Cristo, que fala muito da parte celular, fala muito do, do DNA. Né? Essa Sananda é, bate forte, mas eu não estou aqui nem para é, contestar a ciência nenhuma, porque eu sei que a ciência vai ter seu devido avanço e vai todo mundo trabalhar junto porque a espiritualidade afinal de contas é ciência né e um aceita do outro a gente vai ter uma uma explosão de saber e conhecimento né aí sim a gente vai ter não vai ter mais separação nenhuma mas ele fala de uma coisa porque a ciência diz muito que as células são um, um mecanismo é aleatório e automático e o Sananda afirma que, muito pelo contrário, né? as células elas têm uma inteligência de propósito, né? elas são a inteligência universal. Tanto que, se fizer um simples teste, uma única célula, quando ela vai realizar algum tipo de alimento, ela descarta o que não serve. Ela tem uma membrana que faz essa seleção, essa reciclagem, ela tem consciência do que é bom para ela, né? ela tem um esse propósito de limpeza de alimento na medida e descarte. E imagina só uma única célula com esse propósito de inteligência e uma certa que a gente poderia dizer, se tem inteligência, tem um nível de consciência. Então, são múltiplas células, infinitas células que a gente é, tem fora de nós e dentro de nós, que são trilhões, né, e todas elas com uma finalidade. Nenhuma que exista aqui dentro tem a finalidade de te fazer mal. Não é isso. Né? Todas elas têm um propósito de fazer com que você funcione, de limpar teu organismo. Ah, mas isso eu já, eu já sei, né? É, a gente não sabe. Porque é o tempo inteiro, né, fazendo escolhas indevidas, estressando todo teu sistema, e aí ela vai lá ela, claro, ela responde as suas emoções, ela tá trabalhando por você, mas ela tem um propósito central de te fazer bem. E pode ver, né, da nossa história, desde quando a gente era novinho, né, eu brinco, eu falo, gente, eu fui criada fandangos, porque antes era super comum salgadinho, essas coisas, né, e cara, eu tô viva, se eu for seguir a risca, é o que os nutricionistas estão falando, Estou viva! E o que ah, traz como resposta o oh, caramba, eu estou viva, eu não tenho nada, eu estou ótima, não tenho nada de errado com os meus exames, é justamente a, a única coisa que tinha consciência, eu não, menos eu, mas todos esses trilhões de células tinha consciência. A gente precisa manter a Marise viva, ela não sabe o que ela está fazendo. Então a gente vai limpar, a gente vai dar alguns sinais quando ela tiver... É, né, se exaurindo, por isso que, quando é muito criança, a criança não tem é, consciência, o metabolismo é bastante acelerado e tudo passa muito rápido. Né? Ou quando é jovem, que enche a cara, enche a cara de ter e nem sente no outro dia. Então, vai ficando mais velho, a coisa muda de figura, né? Porque assim, você ainda tem uma vantagem, né? parece que existe essa sabedoria, parece não, então me afirmando, é, é isso. Fala para eles que é isso também. Tá existe esse tempo de carinho, não sabe, vamos dar uma limpeza aqui, porque a criança não sabe, e depois que atinge uma maturidade, você tem que começar a saber. É tua responsabilidade, vamos? E pode ver, depois de uma determinada idade, tudo começa a pegar. Ah, mas e com crianças que acontecem outras coisas? Não, isso aí a gente tá falando já de um âmbito kármico, é uma outra coisa, tá? É um enredo da própria alma que tinha que viver. É algum acometimento, né, alguma algum problema quando é muito jovem, isso é uma coisa, eu tô falando de hábitos diários e de limpeza, então, qual que é a finalidade dessa conversa aqui? Gente, só para um instante e se comunica com essa inteligência que é você, porque você não nasceu burro, você não nasceu restrito, você não nasceu pequeno, você nasceu como a força do sol. E mesmo que você não acredite, eu escolho ser apagada. Você vai ter uma vida apagada. Mas eu escolho ser a verdade. Nossa. Vai mudar tudo. Porque muda, te acende. Clareia a lama, clareia. Desculpa gente, eu falar, eu preciso. Quer ascensionar você tem que ver teu podre. Quanto <risos> é para fazer uma facinha na né, <risos> Obrigada, amor. Não, é que eu tô gravando. gravando. Ah, não, é que era do joguinho da Alice. Tá bom, amor. Obrigada. Que a Alice entrou numa linha de crédito no celular. É mole. Tá vendo? Muita sabedoria. A bichinha já buscando um dinheiro para a mãe dela. Não, é que é sério mostrar que apareceu na tela. Mas voltando ao enredo, ao, ao é. é... É parar para acreditar nisso, porque as nossas próprias células, elas já são elevadíssimas. Ela, elas trabalham com... Elas não reclamam, ah, a gente vai ter que ir lá levar o fígado dela, a gente vai ter que ir lá né, fazer a digestão. Elas fazem com Elas não param, não é. cansam. Elas são, especializadas. elas são especializadas, Cada lugar tem suas características próprias é. e há uma própria célula, a quantidade de organela inteligente que tem ele dentro, a mitocôndria, fantástica, as situações que a gente acessa o poder da mitocôndria, é, e o próprio DNA, é que está dentro do nosso mar, de, maravilhoso DNA que a gente tá trabalhando, tá, enfim, modificando, tá lá, imagina o quanto cabe ele dentro, o quanto sabedoria, quanto poder tem ali, não é, é à toa, isso. né? Não é à toa, então, assim, é... Comecem a trazer essa reflexão, mas não é aí, ah, eu fiz uma vez e pronto, vou chegar até 100 anos e esqueci, Ai, não sei porque minha vida. Ontem mesmo, a Maria, num dos atendimentos, não vou citar o nome por uma questão ética, óbvio, mas ela, ela falou assim: é, nós sempre curamos vocês, sempre, e é de dentro para fora, de fora para dentro, mas. Nós fazemos o processo à noite, estou né? falando aqui com as minhas palavras, tô lembrando aqui um pouquinho de como eu me canalizei com meu eu superior. Ela falou assim, mas é, é muito curioso, porque o trabalho é feito e no instante seguinte vocês voltam a reproduzir o velho mecanismo apunhalando o mesmo lugar onde vocês pediram por cura. E nós olhamos e pensamos, por quê? Então, pede ajuda e não sustenta a faxina. Tem que aprender a sustentar a faxina, gente. Não adianta. Deus Pai, Todo-Poderoso, me salve. Você não está fazendo bulhufas a sua parte. Não dá. Não dá para você participar de uma coisa tão grandiosa e linda, sei lá, até no, nos grupos espirituais que eu frequento, e de repente um ou outro falando mal do outro pelas costas. Isso, isso não é uma atitude digna, isso não é saudável, isso é tóxico, e lógico que você não vai conseguir, porque você não está fazendo a sua parte, e existe essa lei universal, você precisa fazer a sua parte de uma vez por todas, e você vai receber toda a glória, vem gente, ela vem gradativa, ela te dá umas assustadas, mas é maravilhoso quando vem, você chora por horas agradecendo. Ontem mesmo, assim, eu estava aqui chorando de felicidade, acabada, porque eu estou saindo de uma gripe, mas feliz, feliz, feliz, feliz, assim, cara, aí eles falaram, mas você lutou por isso, todo dia, cada instante, cada vírgula do teu dia. E mesmo as pessoas não acreditando, você acreditou. Parabéns, você fez por onde? Você trabalhou e você ganhou. É assim que funciona. Então, comecem a acreditar na, na preciosidade de cada atitude. Mas é milimetricamente, gente, não é neura. Não é neura. Você se querer bem é neura. É neurose. Isso é desculpa, é um presente, isso é desculpa que o velho padrão fala. Tem que relaxar, vai lá encher a cara, relaxa. Não, eu não preciso relaxar me envenenando. Eu posso relaxar me amando, falando que eu me respeito, falando que eu tô comigo. Escolhendo pedindo para o meu corpo relaxa. Eu não preciso te drogar para você relaxar. Porque eu mando que você relaxe. Você relaxa porque nós somos um. É a minha escolha relaxar. Eu não preciso de aditivos não. fora de mim para tal. Claro, e tem situações de me medicamentosas. Eu não estou entrando nesse, nesse mérito, tá? não tô, mas toda via de dependência é questionável porque nós somos capazes de fazer tudo e essa força que o livro Cartas de Cristo, todas as mensagens ou todos os cursos que a Sandra fez o que eu fiz é a mesma coisa, que Cryon fala né? se eu sou Deus cara, Quanto que eu vou enfiar isso na minha cabeça? Quando a gente vai agir, agir conforme isso. Né? Exato. Essa verdade. Exato. Exato. Exato. A gente já ouviu muito, já entendeu muito, agora é praticado. Agora, aí volta. Então, gente, pratique. Comece. É, ah, e não sei para onde ir. Eu sei para onde você tem que ir. Pra dentro de você. Ah, eu não sei que curso. Não, para. Para. Vai para dentro de você. Aprende a ouvir o seu coração. Olha, é um batalhão de gente querendo ter mediunidade, abrir. E aí eu falo: mas você já tem, calma. Vamos por partes. É só um bloqueio que você mesmo cria. Até explicar isso, falo, vai para dentro. Vai para dentro de você, sente teu coração bater. Faz isso por um mês e depois conversa com a gente para você ver a diferença que vai fazer é de se perceber saber a grande escolha que é das decisões né e, e se permita ser preparada porque você está sendo preparado para se regenerar e se você negar isso, você vai ficar muito doente não é mentira minha, Sônia? não, não é não é porque a gente está nesse caminho de mudança Nesse país, país, a gente está tendo convidado com muita modalidade. É é, são esses presentes que a gente está recebendo. De todas as formas, todo lugar, a gente pode acessar De a forma mais simples possível. Não fica pedindo nada que seja difícil, que seja caro, que seja impossível. Isso. Não, é simples. Mais, quanto mais simples, melhor. É esse é o trabalho né, que a gente vem fazendo aqui todos os trabalhos que quanto mais simples para não deixar dúvida não deixar é, questionamento nem dizer tá, foi difícil porque eu não consegui que não fui, não deu não é, é simplesmente essa conexão aqui a gente precisa realmente às vezes ouvir uma meditação ouvir as, as afirmações, acessar o vai lá, mas é com você não precisa de nada só esse é o nosso convite é o nosso convite todo dia a gente faz convite para nós a gente treina ali e a gente convida vocês porque esse é o nosso caminho, esse é o nosso exercício a gente vê que funciona a gente quer compartilhar isso irmã quero agradecer não só as duas, mas todos os mentores que estão ao seu lado. Todos. Agradecer o que vocês estão fazendo aqui também. Agradecer por vocês terem ouvido a inspiração. Por vocês terem ouvido o chamado sopro que eu fiz em você, que eu fiz nela, eu sou Samanda, estou o tempo inteiro conectado com cada coração que pulsa aqui e agora, e aproveitando este trabalho que inicialmente foi de limpeza, gostaria de trazer mais uma codificação. Sintam este fluxo em dois pontos em seus corpos. Porque eu e toda a comitiva, para todas as pessoas que vão assistir, estaremos conectados imediatamente com vocês. No coração. E bem na região do seu estômago, do qual chamam de plexo solar. Sintam um pulsar como um imã que chega, eletromagnético. É como se fossem fios dourados, meus irmãos e irmãs. Penetrando suas artérias. Mas, causando um efeito muito curioso para vocês. Porque estes fios dourados vêm reativar o que vocês são. Nós não viemos transformar vocês em nada. Nós viemos fazer com que vocês se lembrem da força amorosa que existe aí dentro. É verdade. Vocês se separaram desta força amorosa, acreditando ser qualquer coisa. Menos o verdadeiro amor. Mas vejam os fios dourados ativando como uma eletricidade. E alguns de vocês podem até escutar a sinfonia como se fosse uma ventania na audição também. O seu magnetismo sendo acionado com equilíbrio, mudando a sua assinatura universal, mudando o seu inconsciente, mudando todos os pesares daquilo que vocês chamam de registro acástico. Tudo são registros, apenas que estavam em descontrole. E vocês foram dominados pelo descontrole e acreditando ser eles mesmos. Mas agora a harmonia está sendo reativada. Então só percebam. Eu sei que vocês vão sentir é leve e transformador, como se fossem sim, minha irmã, focos de luz. E se você quiser sentir mais, escolha agora. Quero sentir mais. Se você quiser me ver, escolha, eu quero te ver, Samanda. Mas queira me ver. Mas principalmente queira se ver. Porque eu estou unido em vocês numa única consciência crística. Certa vez, esta irmã que transmite a comunicação disse, como é possível me sentir uma só com você? E eu respondi, se você crê, você é. Se você não crê, você é apenas daquilo que crê. Sempre será assim. Nós criamos formas para que vocês se apoiem em formas. Mas é como eu já falei, eu sou apenas uma consciência que viveu em formas. E todos vocês fazem parte desta mesma consciência que eu vivo. Mas vocês só acessarão quando escolherem. Modificar a sua assinatura universal. E este trabalho vem nesta finalidade. Apenas sinta este é o lugar. Sintam então suas células querendo subir em um relaxamento total do teu corpo. Estes são vocês, sempre no amor incondicional. Sananda. dos olhos. Obrigada. Obrigada a todos eles. Obrigada, só. Eu te agradeço. Fiquei sem fone de ouvido, agora tô só. Acabou a bateria. Você hum. tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, super bem. Obrigada. Maravilhosa, que presença nossa tô mole aqui que deu um sono só recebe presente só presente gente Vamos Mas começar não. eu que agradeço gente vamos começar a praticar para de, de ego. eu sei disso eu sei daqui não aplica né? é coisa simples sabe aplica aplica acredita em você acredita acredito todo dia que a conta fecha ah, vocês vão ficar numa paz que não dá nem pra acreditar que ela sempre esteve aí. Isso eu garanto, tá? Não, obrigada. Beijo. <risos>